Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo aí pela internet, em que o produto fica disponível 24 horas por dia. A gente recebe hoje aqui no Justiça em Debate, com muita honra, o nosso prefeito aqui de Suzano, Rodrigo Achiuchi. Prefeito, agradeço muito a presença do senhor e desde já digo que é uma felicidade para a gente contar com o senhor aqui hoje, para conversar um pouco sobre o caso Raul Brasil, né, que mexeu tanto com a cidade de Suzano e com certeza mexeu demais com o senhor, que naquele momento ali é a maior autoridade da cidade, que tinha toda uma responsabilidade é, institucional. né? Eu passo desde já a palavra para o senhor para cumprimentar quem está nos assistindo, fica à vontade. Bom, primeiro cumprimentar você, Dário, deixar um abraço aqui para o Bispo Júlio, cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse podcast, no Justiça em Debate. E estamos aqui à disposição para poder falar os assuntos da cidade E nesse caso que infelizmente aconteceu em Suzano E que marcou a vida de todos e principalmente a minha No meu terceiro ano de gestão, foi no ano de 2019 Legal, prefeito, eu deixo aqui também um abraço para o Bispo Júlio Que divide esse programa aqui comigo e tem colaborado demais Eu digo não só no programa, como até na minha vida pessoal, no dia a dia E eu sinto que... Eu vou bebendo um pouco da sabedoria do bispo, é interessantíssimo. Prefeito, a gente teve um episódio anterior em que até no final do episódio eu mencionei o senhor em um agradecimento a todas as autoridades que trabalharam né, no, no caso do Raul Brasil. E a gente entende que um caso dessa repercussão, um caso desse tamanho, ele tem vários pontos de vista, né? É, em primeiro lugar, claro, é o ponto de vista das famílias das vítimas, né? Que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso consolo. E com certeza, aqueles que mais sentiram, que mais perderam e, e, e que devem viver aí um sentimento de luto até hoje. Mas também existem outros pontos de vista, né? Existe o ponto de vista do sobrevivente, que... Vive, vive um trauma, viveu um trauma, tá? Até hoje superando esse trauma, mas também tem um sentimento ali de... É, agradecimento, de ter sobrevivido a algo tão terrível. E com certeza existe o ponto de vista do senhor, né? Que naquele dia foi surpreendido com, com, com um assunto tão delicado, de repercussão nacional, repercussão mundial... E o senhor tinha que dar uma resposta para a cidade. né? É, que lembrança o senhor tem disso? Como, como foi para o Rodrigo, né? que a, além do prefeito existe a pessoa por trás do cargo, né? receber essa notícia e, e ter que dar essa resposta? Bom, Dário, eu vou te falar um pouquinho do dia 13 de março de 2019. Eu saí da minha casa naquele dia pouco antes das quatro da manhã. Fui, Estava indo para Brasília. Fui para Brasília, peguei o primeiro voo em direção à capital do nosso país, de uma reunião marcada no Ministério da Saúde. Inclusive, essa reunião foi agendada pelo deputado Marco Bertaioli, que estava comigo, é, e outros prefeitos. Né? No caso de Suzana, a gente foi discutir, dentre outros assuntos, o Hospital Federal. Eu lembro bem desse dia. E, logo, quando, antes de e na antessala do ministro, você tem uma recepção ali na, na, na, no Ministério, que tem TV, então um café, alguma coisa que você fica esperando é, é, para poder entrar na próxima agenda. Eu estava assistindo a TV porque os canais públicos, não só em Suzano, mas é, no Estado e, e lá na capital, principalmente nos ministérios, eles ficam ligados nas grandes redes de noticiário. E no caso, lá, se não me engano, estava na CBN, ligada na CBN, eu não lembro se é CBN ou Globo News, e assistindo a TV. E eu sentado ali com o deputado Bertaioli, com com as outras pessoas olhando a TV vendo as notícias do nosso país eu via a, a uma chamada urgente né? e o repórter começou a falar de um atentado que a, tinha acabado de acontecer né? estava acontecendo naquele momento numa escola numa cidade da região metropolitana de São Paulo só que ele demorou alguns é, é, é, segundos ali né? que são e a gente vê na notícia até comentando com os com, com os prefeitos, com o próprio deputado é, Esperando para ver de onde que era a cidade Enfim, vendo o, o noticiário tal. E aí você começa a ver as imagens fala, eu Reconheço esse local tal. E aí depois de ele dar, fazer a chamada E, e dar, o, e dar a, a, a primeira frase da notícia né? Logo na segunda frase ele já emendou Que era na cidade de Suzano Uma cidade é, importante ali da, da, da região metropolitana Grudada na capital até porque é um canal nacional, até muitas vezes internacional, ele estava dando detalhes da localização da cidade. E aí eu já fiquei meio que em choque, porque o é um negócio meio que surreal, né? Você olha o que está acontecendo, você saiu de manhã, foi para Brasília, e logo quando deu a notícia, a o, o assessoria do ministro, o ministro chamou a gente para poder entrar na sala para discutir os assuntos. Lógico que você já entra com a cabeça... Atordoado, você até esquece um pouco da agenda que você está, porque você começa a, a, a, a pensar na dimensão do que havia acontecido. E o meu voo estava marcado para retorno às é, é, último voo do mesmo dia. Então, ali por volta das 21 horas, 20 e 50 que são os últimos voos de Brasília para São Paulo. Uhum. Né? Isso é sempre nessa ordem. E aí a gente, eu entrei, o. o a gente conversamos já com o ministro, deixei minhas demandas, fui o primeiro atendido, todo mundo entendeu, lógica a situação. Peguei o carro da assessoria do deputado, no caminho, a minha a minha equipe aqui já trocou a passagem e eu já voltei. para usando quando deu meio dia e pouquinho, eu estava aqui, mas é, é, a nossa equipe foi muito rápida. O pessoal da segurança, o próprio doutor Afrano, chefe de gabinete do rodário e a Larissa. A Larissa estava em Palmeiras fazendo um projeto, se eu não me engano, de horta, alguma coisa com terra, com as crianças. Largou tudo do jeito que ela estava, ela foi empurrar o Brasil. E foi um dia muito triste, que marca a sua vida. Tem dias que marcam a sua vida, seja por alegria e, nesse caso, por tristeza. É, eu lembro muito bem que eu cheguei aqui por volta de medir pouco, uma operação muito grande para a gente chegar o mais rápido possível. É, desci em Guarulhos, desci em, em Cumbica, até troquei o voo, tive que descer em Cumbica, porque não tinha voo para Guarulhos naquele horário. Desci em Cumbica, peguei um, um helicóptero, vim para cá. E rapidamente estávamos ali do, no Raul Brasil. Assim que eu cheguei, a Larissa já, ela já vem me posicionando mais ou menos por mensagem, por telefone. Quando eu desembarquei em, em Cumbica, ela, a, o Paulinho da Comunicação, todo mundo, né, o próprio Dr. Afrânio, os, os demais secretários. Então, todos já entenderam rapidamente, porque sabe como a gente trabalha, que era para todo mundo se unir e o foco era o Raul Brasil. E lógico, a gente já vem pensando nas ações que a gente tem que, tinha que fazer naquele momento, que são mais importantes. É, é, e já discutindo o plano de, de como avisar as famílias Porque a informação que nós tínhamos ali naquele momento É que é, as famílias ninguém sabia tinha uma Não um, é uma, uma, uma confusão, até pelo cenário que foi muito rápido é, Como quem, quem eram, a gente queria avisar com certeza Porque eram centenas e centenas de adolescentes, crianças e, e funcionários da, da, da escola Então a gente não podia, a primeira coisa é ter informação confiável se está no hospital, para qual hospital foi, se infelizmente é, é, é, aconteceu algo de pior a gente não podia errar na informação tanto que uma coisa que me chamou muita atenção o dar aqui, a gente é, tinha nomes né, iguais né, é, Caio, Caio enfim, a gente não podia errar então tinha que ter a, a certeza para não passar informação errada é, é, quando eu cheguei a nossa equipe, a Larissa e todos já estavam, já tinham é, é, a gente teve uma ação muito rápida e graças a Deus com a é, assertiva para aquele momento, fizemos um, um núcleo de informações já com psicólogos, com médicos, com atendentes ali no Bunkeo, rapidamente. Quando eu cheguei, já estava formado o núcleo, inclusive com a Polícia Militar, com o governo do Estado, até porque a primeira, é, a gente tinha dois caminhos logo no começo. Dário. Ah, quando vem uma, uma mensagem, uma, uma situação dessa, você pensa se é. é muitos, muitos poderiam falar, não, é uma escola do governo do Estado, não tem nada a ver com o município. Mas eu não penso assim, eu sempre tive um, e, e, e eu não tinha uma relação tão próxima do Governo do Estado, até porque naquele momento, nós tínhamos, é, um pouco antes as, as eleições estaduais, é, nós tínhamos estávamos em outro projeto. Mas toda eleição, até como essa de 2022, passou a eleição, nós temos que pensar em Suzano e no país. E naquele momento, lógico, eu sou prefeito de Suzano, e aí a gente se, é, não tem como fazer diferente, unidos com o Governo Estadual, ano parte da escola estadual ou municipal é, são são pessoas de Suzano são moradores é o cidadão suzanense então a gente quis dar a maior estrutura possível e o maior conforto possível naquele momento então fizemos essa essa esse cenário é, de de atendimento com psicólogos médicos polícia militar é, assessoria é, para poder acolher e dar informação dos filhos e netos de muitos ali mas principalmente para poder é, abraçar a, a todos que realmente Direto e diretamente Ficaram senti é, Tiveram, sofrer as consequências dessa, dessa triste Dessa triste situação é, Fora isso, eu entrei no local Eu vi a cena intacta Isso marca a vida de qualquer um né? Imagina você sendo um prefeito entrando Foi um caso de, de, de repercussão Mundial nós Recebemos é, é, telegramas, cartas Condolências é, Mensagens de apoio, parceria de vários países, através de suas embaixadas, para você ter uma ideia da do tamanho, não sei se eu te falei isso já como amigo, mas do tamanho da, da repercussão, a gente recebeu até mensagem do próprio Vaticano. Então o negócio foi uma dimensão mundial. É, é, podia acontecer, o Brasil tem 5.600 municípios, o mundo, em de quantas cidades tem, é, infelizmente aconteceu aqui, mas a gente. É, é, pôde até hoje, né? a gente tem muito trabalho sendo feito por conta daquilo que aconteceu ali no Raul Brasil, mas a gente sempre tentou fazer da melhor maneira possível e cuidamos não só da, da questão psicológica, dos atendimentos, o velório também. É, é, imagina, Dário, se não tivesse a Arena Suzano, o tamanho do velório que foi, não, não comportaria na cidade, mas é, é, a gente conseguiu dar a melhor estrutura possível é, fizemos um, um, um velório coletivo, todas as famílias aceitaram, trabalhamos na, na questão jurídica, que você vai falar depois, tenho certeza, da, junto com o Estado, da, da, do mais rápido processo, de poder adiantar o processo de indenização das famílias. né? É, é, é, conversamos com os pais, até a gente acompanhou pais, famílias, é, é, filhos, né? porque tem muito funcionário que infelizmente também é, é, veio, veio a óbito, então a gente teve que que trabalhar com vários cenários, é, temos, tivemos o cuidado Dardo, até de detalhes, né? de, de, de, o bispo Júlio é, é, é muito meu amigo, vou na igreja, mas ali nós tínhamos pessoas evangélicas, tínhamos católicos de outras religiões, então a gente quis abraçar todos é, de uma forma ecumênica, mas que pudesse trazer o principal sentimento, que é o, que é o respeito, o, o, o, o carinho, o amor. Né, naquele momento ali, o, o abraçar, né a solidariedade que aquelas famílias precisavam naquele momento e precisam até hoje, porque é uma perda irreparável na vida de qualquer família. Sim. É, o senhor falou da em primeiro lugar da equipe do senhor, que agiu muito rápido, né? Aproveito aqui e deixo um abraço aí para toda a equipe do senhor. É, realmente o senhor se cerca de pessoas muito competentes, acho que isso faz toda a diferença, né? eu part... Eu tinha um primo lá na escola... Ele fugiu rapidamente, mas demorou um pouco para gente saber dele, então eu lembro aí dessa apreensão, dessa angústia. É o, o que me marcou muito, que naquele dia eu tava no carro, depois que eu, eu, eu tinha dado aula na faculdade de manhã e depois eu tinha que ir para São Paulo, então eu estava no carro. E eu ouvi o senhor dando uma entrevista na CBN e o senhor foi muito sensato, muito comedido, com palavras que realmente tranquilizavam a cidade e a acolhia, né? E uma observação que eu faço é que hoje em dia a gente vai no caminho de que parece que alguns políticos buscam algo mais fácil, que é ser populista. Que é ficar dando declaração sensacionalista, é, o tempo inteiro incitando paixões. E eu admiro muito que o senhor não, o senhor opta pelo caminho da competência. né Que às vezes é, pode não empolgar esses eleitores que prestam menos atenção, que, que querem é, se envolver nessas é, é, disputas de ódio, mas eu, eu acredito muito nesse caminho, no caminho da competência e parabenizo o senhor por essa postura, né? E com certeza naquele momento do, Ra do Raul Brasil foi fundamental para que a cidade não sofresse mais ainda, né? porque eu acho que o prefeito acaba sendo o pai da cidade, né? A, a, a, e os filhos esperam ali uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, né? Uma palavra de, uhum. de, de competência. Eu lembro até que no outro programa, falando aí das eleições presidenciais, em que os discursos são tão acalorados, eu, eu falei, eu gostaria de votar no Rodrigo Achuste para presidente. <risos> Porque ele é tranquilo, ele é sensato, ele acalma. E, e aí a gente consegue progredir enquanto sociedade, né? E... O bispo Júlio também comentou aqui que ele participou bastante mesmo, prefeito. A... Ele tinha uma igreja no bairro lá do Hall Brasil. A atuação da igreja dele era muito forte ali. Ele até comentou, olha, de manhã, quando eu ouvi a notícia, eu sabia que durante o dia eu ia ter que lidar com isso, né? E, e ele lidou e com certeza estava ali ao lado do senhor, né? E, e uma pergunta que eu tenho para o senhor... É, é realmente isso, é esse sentimento de que o prefeito é o pai da cidade e que a cidade foi atingida ali no seu coração, numa das escolas mais tradicionais e o senhor acabou amparando pessoalmente as famílias, né? como o senhor disse, te, teve que ter contato com eles, consolar as famílias e depois auxiliando né? a, a, a questão das indenizações, tudo e posteriormente também eu lembro de ter acompanhado isso existiu todo um trabalho na cidade para melhorar né eu, eu acho que o Suzano até foi um exemplo para o Brasil nesse sentido para tornar nossas escolas mais seguras né isso só para você ter uma ideia o o Dr. Dário a gente é, a primeira coisa era atender ali emergencialmente então nós tivemos além desse núcleo né o próprio Bispo Júlio foi uma das primeiras pessoas que eu pedi ajuda ele, para o próprio bispo diocesano aqui da igreja católica, né, Dom Pedro Luiz. É, por quê? Porque a gente poder, é, nesse local, ter não só um paro psicológico, médico, mas um paro religioso, né, para a gente poder dar essa notícia. porque Uma coisa que você falou, que, me, que eu lembrei agora, doutor, que foi assim, quando aconteceu alguma coisa, como seu parente e outros, muitas crianças pularam o muro e fugiram. É, Fale pelo portão, né? foi toda aquela demanda é, de uma vez só Então tem E, e o menino sumiu, a, a criança, a menina, o menino correu para onde foi Então tem gente que a gente encontrou no Max Weffer Tem gente que a gente encontrou em outros lugares Tem um menino que, que se machucou é, com a questão da machadinha, para você ter uma ideia Ele correu do Raul Brasil até o, o, o Santa Maria Entrou lá daqui, imagina você entrar com a, um machucado daquele no Santa Maria E até o Santa Maria entendeu o que estava acontecendo Agradecer também a todas as clínicas, o próprio Santa Maria, os demais hospitais, as clínicas particulares que ajudaram a gente naquele momento. E o apoio religioso do bispo. O bispo é, é, é, me ajudou muito, como ele sempre me ajuda, me ajudou muito no momento, eu e a Larissa, no momento de dar uma notícia que realmente poderia ser um, um alívio. Ou encontramos seu filho, seu filho estava correndo no, no, no Max Pfeffer ou em outro lugar, fugiu. Né? Ou, infelizmente, tinha que ser uma notícia não muito boa então, todo o apoio foi muito importante naquele momento. É, é, e depois do, do, do que aconteceu, da, depois do velório, tudo, tudo, tudo, a gente arcou com tudo e é obrigação nossa. É, a gente queria dar o máximo de conforto para as famílias. É, houve um boom muito grande. Então, a gente teve... É, o primeiro foi a questão emergencial. Inclusive, nesses primeiros dias emergenciais, é, muitas coisas que a gente não conhecia, da, você como um bom advogado que é, da área que atua... É, saberia, naquele momento a gente começa a, a gente sabe por nome, mas a gente não tem a profundidade Do que se trata Então vieram palavras como deep web Vieram palavras como é, é, é, é, é, é, Internet é, é, é, Uma camada abaixo da internet Enfim veio E a gente começou junto com a polícia militar Junto com a, a, a nossa prefeitura Começar a entender E buscar para ver se teria outros atentados Porque é uma coisa que a gente é, queria saber como é que foi a comunicação, onde compraram arma, onde que, é, é, é, quem que trouxe. Então, é, isso também levou outras ações nossas. Primeiro, na questão da segurança. Hoje, todas as escolas municipais da cidade, elas são monitoradas por câmera e tem é, botão de pânico, colocamos um, uma pessoa que faz é, o acesso das escolas nas escolas municipais, é, as escolas estaduais. Tiveram a, as travas né, é, do, dos portões, estão, estão caminhando para isso, melhoraram a sua segurança. Tivemos uma interação maior da ronda escolar municipal com a, com a questão do governo, é, do, do governo do estado, a própria polícia militar, é, na questão psicológica. Naquele momento, deu um, um estourou a, a, o, o atendimento psicológico. Muita gente foi atingida indiretamente também. Então, tinha uma demanda enorme para atender e caso, não é aquele caso que você atende... E acabou. Seu é caso que você atende e tem que acompanhar. Então tivemos mais de 2 mil, 3 mil casos. Então, só do governo do estado, naquele momento, 34 novos é, profissionais, psicólogos, para aumentar a nossa rede de atendimento é, é, aqui na nossa cidade. Atendemos todos, né? zeramos a fila, depois contratamos mais uma, é, várias dezenas de, de de, de novos profissionais. Tivemos o Crave, né, que é um parceiro do Governo do Estado, instalado aqui em Suzana, primeiro do Alto et que atendeu. E aí o Crave o, o Dário, começou a atender casos não só do Raul Brasil, começou a atender casos também de outros, né que, que é hoje mesmo aqui na pandemia, vários casos que aconteceram devido a essa convivência maior pessoal em casa, infelizmente, não só aqui, mas no Brasil como um todo. É, o Crave começou a atender também, mas naquele momento do Raul Brasil, ele foi fundamental para poder aumentar a nossa capacidade de atendimento. Então, nós tivemos um, um investimento muito grande na questão é, é, é, psicológica, na questão da segurança. É, é, hoje, as imagens das escolas vêm todas para o nosso CSI. Então, se for hoje com você lá, você vai ver a imagem de todas as escolas ali naquele local. Tivemos também, é, é, é, estimulamos nas escolas municipais, aumentamos é, projetos, é, é, é, anti-drogas aqui no nosso colégio, no, na, nas, nas nossas escolas, enfim. Então tivemos é, ações emergenciais, a, a, a, a, ações é, é, é, é, fundamentais ali também para a gente poder ter uma, um controle maior e poder cuidar melhor, principalmente das nossas crianças, ali na base, para que quando chegasse na, na escola é, é, estadual, na, na, na, no, ali no segundo ciclo, ali no ensino fundamental ou ensino médio, a base dele mais consolidada, o risco da gente ter problemas dessa ordem seriam menores. Outra coisa importante também é que nós tivemos um prêmio, que ele foi premiado aqui a nível estadual, que chama Prevenir a Violência. É, nós fizemos um projeto onde a gente identifica as crianças na rede municipal, isso elas têm um acompanhamento, a gente busca parceria com as famílias, porque muitas vezes a família não sabe então a gente busca as famílias então a gente acredita que nessa busca desses casos que no que hoje não são mas no futuro podem ter algum algum algum problema maior a gente possa é, é, é, trabalhar na raiz e diminuir os casos esse programa feito pela nossa rede municipal de educação ele foi premiado pelo governo do estado ganhou prêmio nacional então é, um, é e está sendo referência para várias e várias Cidades aqui do nosso país. Então a gente também busca identificar ali na, na raiz como é, ações que você conhece. Né? É, na escola tem alguns processos, as crianças fazem uns desenhos, a gente começa a conversar com as crianças, os nossos profissionais, e teve algum, algum ruído ali, algum pesquisa a gente procura a família, conversa e juntos a gente volta de novo para o eixo para a criança no futuro ter o um menor risco possível de não ir num caminho como desse e, e poder acontecer alguma coisa pior no futuro. Muito bom. É, infelizmente, o caso Raul Brasil aconteceu, né? A gente sabe que é uma perda irreparável. Se a gente tivesse uma máquina do tempo, a gente apagava isso, né, perfeito? Para que não tivesse acontecido. Mas, realmente, eu, eu já tinha conhecimento disso. Eu acho bacana que todas as pessoas saibam, mas Suzano se tornou uma referência. Uma referência em segurança escolar, uma referência em prevenção. Outras cidades aprendem aqui com o senhor, né? Outro ponto interessante, prefeito, acho que a, a, a gente deve mencionar, existiu depois uma revitalização da escola Raul Brasil, Portanto, né, para buscar é um ambiente novo para as crianças que continuam estudando lá Continuaram estudando lá Eu acho que passa isso por um pouco desse trabalho de superar o trauma né? E ali teve a prefeitura de Suzano e várias parcerias Se o senhor pudesse contar um pouco sobre Bacana isso, isso é, Essa re revitalização do Raul Brasil como... É Porque assim, a gente fez na cidade né? em um ano Para você ter uma ideia, 40, quase 42 mil atendimentos aqui na cidade só na parte psicológica, então é muita coisa. E a gente conversando com funcionários, com, com, com as pessoas ali no, no, no Raul Brasil, a gente viu que, é, é, porque tudo aconteceu no pátio, ali na parte de trás, então é uma coisa que fica na memória da, dos alunos. E uma das passadas, esse período de, de velório, missa de sétimo dia, a questão do luto, que luto acontece até hoje, mas é, naqueles primeiros dias, é, é, eu fui chamado é, com, pelo, pelo governador da época, o João Dória, né que é preciso fazer também um reconhecimento do trabalho, da dedicação dele, do Rodrigo Garcia, quanto a esse caso. E a gente uma das prioridades nossas foi também dar uma revitalizada na escola para que mudasse o cenário, uma escola tão tradicional uma escola com mais de 50 anos na cidade, uma escola onde muitos se formaram, estudaram lá, vários amigos, o próprio Valmir Pinto, que é o vice-prefeito, estudou lá, entre outros. E é uma escola muito querida na cidade, na área é, central do município. Então, a gente queria dar essa revitalização. É, fizemos um projeto, isso a prefeitura não podia arcar com o projeto, mas a gente, a gente entrou com parceria em mão de obra, em algum em alguns setores. É, o governo do estado também é, com, com o secretário rociele né que grande amigo também ele o governador também entraram com uma parte e a grande parte a maior parte deveria a gente entendeu que poderia ter a parceria de várias empresas para poder fazer uma grande revitalização e aí várias e várias empresas vários e vários amigos pessoas inclusive não não CNPJ o próprio CPF fizeram é, é, é, doações ali entenderam que era possível contribuir com com esse projeto apresentamos o projeto em reunião no palácio é, é, e todas as empresas toparam né é, eu não tenho a relação de todas as empresas também não quero ser é, injusto falar o nome de uma ou de outra né mas que que contribuíram conosco contribuíram muito então é, é, é, empresas que fizeram a diferença naquele momento começamos uma grande obra e hoje você entra pelo Raul Brasil mudou até a entrada é, é, a, o, tem uma recepção diferenciada com maior segurança vidro blindado mudou desde o piso até é, colocou outros equipamentos lá dentro uma, a, revitalizou a quadra, colocou uma quadra 3x3, mudou a sala dos professores é, tem um, um laboratório multimaker lá muito bacana é, é, eu, as, as classes totalmente revitalizadas, nova biblioteca enfim, é, é uma outra escola lá dentro né, que tem, com isso a gente tentou diminuir também aquele impacto De você voltar para aquela cena, para aquele cenário Então foi fundamental também a gente reconstruir Porque a escola, Dr. Eduardo, você vai ver lá um dia Acho que você já viu Sim. Mas ela foi totalmente reconstruída Inclusive a entrada antiga lá não existe mais Ela foi para uma outra rua Então isso foi fundamental para a gente poder é, não, não esquecer a história que aconteceu Que vai ficar marcado na vida de todo mundo Mas que a gente pudesse ter ali é, é, é uma nova página ali, um novo recomeço, principalmente para as crianças, né? E virou, inclusive, virou uma escola agora, uma escola de tempo integral, vai ser uma escola referência, tem a escola de línguas ali. Então, Suzano, o, no caso, o Raul Brasil, é, a gente tentou Sim. e vem fazendo a cada dia. A semana, acho que duas semanas atrás, eu tive lá no Raul Brasil também, acompanhando o Haroldo, que estava pela Secretaria do Estado, né? Como secretário, respondendo. Tivemos lá, sempre estou em contato com eles. Então, a gente é, e sempre vai estar junto com o Raul Brasil, inclusive nas formaturas. A primeira formatura foi no, no Mirambaba, então a gente sempre vai estar é, lado a lado ali. Não só com com a cidade como um todo, para poder dar esse, esse respaldo. Legal. Eu acredito que o caso Raul Brasil marca a história de Suzano para sempre, né? e, mas marca é. também com toda essa competência e recuperação, né? As famílias não recuperam quem elas perderam, né? Mas eu acho que a cidade se recupera um pouco desse luto, a escola se recupera, os alunos que continuam estudando ali. O senhor tocou no assunto, e eu vou desviar um pouquinho o assunto do Hall Brasil, porque me veio aqui, eu não vou resistir. Mas parece que as empresas acreditam bastante no trabalho do senhor, né? Ajudaram lá no Hall Brasil... E eu vi agora, recente aí, que as empresas voltaram para o vôlei, né? Voltaram para o time de vôlei, a gente tem um time que vence de novo. E se uhum. o senhor puder dar só uma palhinha para a gente aí falando sobre o vôlei, porque o senhor falou das empresas e eu lembrei, né? Uhum. A, as empresas estão de novo com o nosso vôlei, nosso time é, é vencedor novamente. Eu, eu vejo assim, né, A cidade, ela, ela resgatou, lógico, as obras paradas, entregamos é, Marginal do Uno, entregamos Arena Suzano a é, Avenida Brasil e dentre, dentre outras obras, escolas, agora vamos entregar UPA, vamos entregar o HC, hospitais, enfim. Mas eu acho que o principal resgate da, da, da nossa, da, desse período de seis anos que eu estou aqui na à frente da, da gestão foi essa confiança, esse resgate do orgulho. As empresas estão investindo em Suzano, a, as empresas estão vindo em peso para Suzano e teremos outros viés também agora, não só de estrutura, Vamos ter a Roberto Simons que, se Deus quiser, vai ser um, um, um gatilho importante desse, desse desenvolvimento A própria alça do Rodanel A Furuyama com, que liga a, a, a estrada lá, do, lá da Volta Fria em Mogi Nós temos aqui a Jorge bem Maluf que vai integrar, até no final ela vai ser duplicada Que vai entregar é, é, a Suzano junto ali com, com a Avenida das Orquídeas Que agora é, é comendador Fumilhori o nome da, da, da avenida mas enfim, Suzano vem numa crescida muito grande. E as empresas, as, elas entraram nessa questão do time de vôlei por acreditar na cidade, por resgatar a nossa história, por dar um presente por ser um projeto diferente do que foi no passado. Para você ter uma ideia, só estava até falando claro esses dias, é, nesse primeiro jogo da Superliga, a gente arrecadou acho que mais de quase 3, 3 toneladas, 3 mil quilos de alimento, porque os alimentos não são... É, vendi, o, os ingressos, eles não são vendidos, eles são trocados com alimento. Então as empresas entendem que, além de trazer essa alegria, trazer entretenimento, não só para os seus funcionários, que eles são convidados a vir, mas para a cidade como um todo, a arena cheia é é, é, é é certeza de ter uma ação social muito grande. Por exemplo, esse alimento entra aqui no fundo ele vai para outras cidades. Por exemplo, na época da pandemia e também no final da pandemia, onde começou os Jogos do Campeonato Paulista, sempre foi dessa forma. A gente pôde ajudar não só os suzanenses, como outras cidades. Quando caiu as, a, a, teve aquela catástrofe lá em Petrópolis, Suzano mandou alimento para lá, Suzano mandou uma tonelada. Quando caiu barreiras na cidade de Ubatuba, houve aquele, aquele, é, é, aquela, a, a, aquela situação das chuvas, deslizamento lá em, lá, em, lá, em, lá em Ubatuba, falamos com a prefeita Flávia, que tem uma relação muito grande com Suzano, e a gente mandou também alimentos, mandou mantimentos, que são, a sua grande maioria, é, é, arrecadados nos jogos de vôlei. Então isso é muito bacana e, e o resgate da cidade ele vem crescendo. Até uma particularidade, nunca falei para ninguém isso, até porque a pessoa nunca me pediu, mas para você tem uma ideia, eu falei o nome de uma pessoa aqui, que não na época não quis aparecer, mas me ajudou também, e isso eu vou falar o nome dele porque é importante, o seu Fumil Ruri, que é falecido, que era dono do Paradise, do Golfo Tudo, foi uma das primeiras pessoas que eu tinha amizade que ele me ligou e falou, oh, eu, eu quero doar para o Raul Brasil para fazer a escola. Ele, na pessoa física, não foi jurídica não, na pessoa física dele, fez um, um cheque, como todas as empresas, e doou uma quantia para reconstruir a escola. Infelizmente não está mais conosco, mas tem que fazer essa essa referência a ele, porque muita gente não sabe né, da, de toda a filantropia que a família Rori o seu Rori fazia, mas nesse, até esse caso do Raul Brasil, ele, ele ajudou a gente, como outras empresas, as grandes empresas do Suzano, todas elas, eu tenho um, um agradecimento muito grande. E no caso do Vôlei agora também, uma felicidade, um, uns, um mês atrás, aí, a gente teve a, a grande notícia que além da Suzano voltar, eles queriam voltar com a marca Report, que aí leva a gente a uma viagem no tempo, numa época que eu e você, todos íamos no no Portela, e o Portela também agora é revitalizado, então nós temos o time sub-21 indo muito bem, temos o time principal indo muito bem, então eu fico feliz da cidade poder resgatar essa história e a gente, enfim, trazer entretenimento e poder minimizar, trazer um pouquinho de alegria é, para a gente poder minimizar uma cidade que ao longo da nossa gestão passou por enchente, passou pelo Covid, passou por esse, por esse triste episódio do Raul Brasil, mas a gente, graças a Deus, Deus vem dando caminho, dando muita sabedoria para a gente poder ajudar a população, que é isso que nos importa. Perfeito, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Uhum. É, primeiro, bacana o senhor ter mencionado aí o Fumil Rori, né, e essa homenagem para ele. Fiquei feliz de saber que ele vai ser homenageado ali com a Avenida das fiquei Orquídeas, agora se chama Comendador Fumil Rori, eu não sabia, fiquei é. sabendo agora, legal, bacana. É... A gente trata muito aqui no nosso programa, prefeito, do quanto a religião, do quanto a família é importante nos mais diversos assuntos. Né? O bispo Júlio sempre traz para a gente aqui a palavra de Deus, o que está na Bíblia, é, de uma forma muito pontual, muito coerente e, e, e uma palavra sempre muito sábia. E eu verifico muito isso no senhor. O senhor valoriza muito a parte religiosa, a família e se o senhor puder comentar um pouco disso, é, é um dos ingredientes que traz essa tranquilidade uhum. para o senhor conseguir fazer bem o seu trabalho, é, tem sido feito muito bem, né? O senhor acho que é um dos prefeitos mais bem votados da história aí, mas esse ingrediente, família, religião, faz, faz muito parte de quem é o Rodrigo. É fundamental. Eu, eu, é a base, né? a família é a nossa base, e eu sou uma pessoa que sou. que eu creio muito em Deus. Tudo que eu vou fazer, todas as minhas falas em público, começo agradecendo a Deus, pedindo que Deus abençoe e, e peço todos os dias a Ele, sabedoria, o, o caminho, a, as ações corretas para a gente poder ajudar sempre a nossa população. Eu creio muito, Dário, que tudo que acontece na, na minha vida, na sua, de todos, sendo coisa boa ou coisa ruim, é, é, é, sempre tem um porquê. Sempre tem, é, é, não tem como Deus não saber que isso vai acontecer. Só ele sabe, inclusive, mas ninguém sabe. Então, tudo que acontece, é, eu tento, eu sempre levo é, para minha vida como ensinamento e mesmo que eu não entenda naquele momento, eu sei que no futuro, no tempo de Deus, no tempo dele, eu vou entender o que, o porquê que aconteceu aquilo. Com o bispo Júlio, eu tive vários passagens, até ele sabe disso, é, é, na igreja mesmo e, e, e na minha eleição mesmo. É, é, quando eu ganhei a eleição, naquele ano, falei para o bisco e eu ia me candidatar e, Das primeiras vezes, né, nos outros projetos, ele falou, não, acho que não é o momento tal. E Deus usou ele para me falar uma palavra, falou, oh, eu tinha 4%, 3%, 4% na, na, na, naquele, naquela, naquela eleição de 2016 No início ali, né? e, aí, ele, e, o, e a palavra do culto era o tempo de Deus, era sobre o tempo de Deus é no tempo dele que acontece, não importa os números, mas é da vontade dele, é no tempo dele que acontecem as coisas. E, e, e no final, a gente estava sempre onde de conversa um pouco e tal, ele... ele, ele Deus o ele para falar para mim, ó, acho que agora é o, tempo, é o seu tempo, é, vai com, com vontade, com, com muita determinação, que é o tempo, acho que agora é o tempo de Deus. E quem olha a matemática é humanamente possível, com 4% seu ser <risos> a, a chance, né? mas para Deus não tem número, né? para Deus tem o propósito, a missão, é, a vontade dEle. E é o que eu sempre falo para todo mundo, hoje eu sou prefeito, graças ao povo, a minha família que me ajudou, que sempre me apoia, mas principalmente graças a Deus. Se for da vontade dEle, eu continuo aqui, se for da vontade dEle, eu vou para. Eu, eu não continuo, né? é o é, é meu mandato tem muita relação com Deus, se Ele falar não, não é para continuar, a gente não continua. E também tem a, a, a minha vontade pessoal, né? que eu sempre peço a Ele, se for Eu sou soldado, né então se, se for da determinação para a gente seguir caminho é, Ajudar no Estado, ajudar no país né? Com os cargos, se for da vontade dele, lógico que a gente está à disposição é, é, num, Sempre pronto, pronto a, a, a, a trabalhar e pronto a melhorar cada dia Porque a vida é uma eterna evolução Nunca você está 100% pronto Mas acho que o cargo, o amadurecimento, a fé a, a, a, a, a e o respeito principalmente a família e a, e, a, e a Deus né a gente saber que a gente está lá por conta dele isso a gente tiver tudo isso faz com que a gente cresça a cada dia e possa é, se for da vontade dele como eu disse galgar passos maiores aí em outros cargos tá na tá no tempo e na vontade dele não é prefeito eu agradeço demais a presença Imagina. do senhor aqui deixa um abraço aí especial para o bispo Júlio que não teve aqui mas teve né de sempre <risos> o senhor grande já, amigo o senhor já aprendeu muito com ele eu já aprendi muito com ele a gente fica lembrando aqui o tempo inteiro as coisas que ele nos ensina né já fica o convite para o senhor voltar para a tá gente ótimo. conversar de outro assunto com o bispo Júlio junto aqui Tá ótimo e a gente vai fazer uma uma outra conversa um outro assunto a gente vai preparar aí com a assessoria do senhor Fica aqui o meu abraço para todos que nos assistiram e especialmente um grande agradecimento para o senhor. Obrigado, quero agradecer a você, Dar, agradecer a Deus primeiro, né agradecer a você, agradecer ao Bispo Júlio, agradecer a sua equipe que está aqui conosco, a minha equipe também que está aqui, e deixar uma mensagem para suzanense, que a gente passou por vários problemas e, e numa gestão isso acontece, mas não nessa proporção que o Suzano passou, com enchente, com Covid, tivemos ações importantes no Covid, mas, sem dúvida nenhuma, esse assunto do Raul Brasil marca a nossa vida, não só como gestor agora, mas como suzanense, como como é, é, prefeito, como como morador dessa cidade que a gente ama. É, é, e o que fez a gente superar isso, mais do que tudo, foi muita fé em Deus, foi união, foi essa solidariedade do povo suzanense, é, que abraçou todas as famílias. Lógico que é uma perda irreparável, né, Dário? A gente não vai ter... É, como resgatar, infelizmente, essas vidas, mas que a gente possa é, é, sempre ter eles no coração, vivos, para que a gente possa, cada dia, construir uma cidade melhor para honrar esses que se foram mas e honrar aqueles que estão aqui. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Dário. Obrigado, bispo. Obrigado a você que me assiste. E sempre à disposição aqui para a gente poder debater nesse podcast que é muito bacana, que é o Justiça em Debate. Obrigado, viu, Dário? Obrigado, prefeito.